Eu sou zangão, eu sou zangão porque eu sou muito zangado Eu não sou bicho bonzinho, eu sou mal, eu sou bem mal-humorado Eu pego meu ferrão, preparo meu ferrão, aponto meu ferrão e pum Eu sou feio e sou feliz, mas tenho é quem me diz eu vou dar uma ferroada em seu nariz. Eu sou feio, feio e sou feio, feliz. Mas feio é quem me diz. Eu, sou... eu vou dar uma ferroada em seu nariz. Eu sou feio eu e sou feliz. Mas feio é quem me diz. diz. Eu vou dar uma ferroada em seu nariz. Eu sou zangão. Eu sou zangão porque eu sou muito zangado. Eu não sou bicho bonzinho. Eu sou mau. Eu sou bem mau.